Jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Motovlog Belém. Nesse caótico trânsito, cara. Perfeito para tá fazer uma manutenção, uma limpeza ali, tá? Ocupou uma faixa das três. E aí tá tudo mais devagar aqui. E tá uma fumaceira da peste. Acabou de chover. Passou agorinha. Então a pista toda molhada. Mesmo <risos> assim não apagou fogo. Vou puxar a viseira aqui. Que para é pra não respirar tanto essa fumaça aí do.. Do lixo que tá pegando fogo. Ainda teve um acidente ali ego, é, cara. Não bota ferro. O cara deslizou na. Na pista, eu acho. Droga. que não quebrou nada, só queda na money cara acho que ele deslizou aqui na, na pista molhada eu acho coitado do mototaxi aí, cara, não é uma pena. tá com o cara de que foi óleo na pista, né? Porque não tem uma batida nem nem marca de de barco, de moto nem nada. Acho que foi risol na pista molhada, não tava falando, tava chovendo, né? Nunca se sabe. Resto de óleo com mais a água vira um sabão, eu acho que foi isso, eu acho uma pena todo cuidado é pouco cara. desde quando eu cair eu tenho meio que um medo assim de puxar a mão de dar a mão né, como eu dava antes nisso a gente acha que a gente é de ferro Nunca vai acontecer com a gente, mas até que acontece. Bom, passando a notícia ruim. Infelizmente eu tive que ir flagra lá no, no início. Mas acho que tá tudo bem com o cara. Se levantou, acho que talvez tenha tido só alguns. Algumas marcas de.. De, de baque, mas nada quebrou nada. Acho que na moto também não danificou muita coisa. Foram só danos superficiais. Eu acho, né? Pelo menos à primeira vista. Agora eu tô, tô indo pra universidade, depois dessa chuvarada toda. Hoje em é um dia muito feliz pra mim. Saiu um projeto nosso lá de Cametá. A gente vai trabalhar pra lá agora, pela empresa que tô prestando consultoria. Se eu tiver a oportunidade de ir lá pra Tucuruí de moto. Eu vou com todo o prazer. Olha aí, dá seta para um lado, vai para o outro. Então, então, graças a Deus acho Deus tem abençoando bastante, abençoado bastante a gente com o trabalho nesse 2018. Para agradecer a ele. já vai abrir, passar aqui então, o pata aqui está mais lá atrás o prefeito até que enfim tá dando uma forra aqui na... Na, tra... na, na, na calçada, meio fio né depois de anos e anos espero que conserte o buraco também que está quebrado lá na pista Aqui é uma das ruas mais famosas que eu gravo bastante Que é a Avenida Estrela Antiga Maris e Barros Na verdade Antiga Estrela, depois virou Maris e Barros Depois voltou novamente a Ser Estrela Então permanece, Está permanecendo a ser Estrela Até então É o meu estúdio, né, cara Eu gravo bastante aqui Faz parte do meu cotidiano É uma das Vias que eu que sobe, né, galera, sem capacete, Precisa calibrar o traseiro. Precisa calibrar o traseiro. Eu te falo que às vezes o cara não percebe essas coisas, né. Eu também tenho coisa de mecânica que eu sou muito desleixado, cara. Coisa como a PC, percebo a minha cara eu não percebo. Outras vezes que até percebe, mas que é só de empurrão pra. Pra, pra fazer. Por exemplo. É esqueço da corrente. Às vezes eu esqueço de.. De apertar a corrente. Aí.. Nossa, batida feia no carro. Às vezes eu esqueço de apertar a corrente aí às vezes alguém fala pra mim, eu me toco, eu vou lá e aperto a corrente. O pneu também já falou pra mim, às vezes eu tava seco. Um pouquinho seco, né? às vezes a gente não. No dia a dia, às vezes a gente não sente tanto. Mas quem tá muito tempo sem andar na moto, depois que pega ela, sente a diferença. Mas eu mesmo não. Hoje vai ter um pouco de motobarco, gente. Fazia tempo aí que eu não, não gravava o motobarco. Tem por um cara da bis na frente, porque daí a gente não se perde, moto motobarco, galera. Sem molhar o pé <risos> Tá bom, economizei um quilômetro de, de distância Tranquilo O um cachorro fugiu aí E viva o motobarco É isso aí gente, muito obrigado pelo vídeo de hoje Até o próximo vídeo, até tá? as próximas aventuras aí do Vlog Belém Abração!